Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Sagitário, então vamos lá. Carta da Ganância. Vamos complementar. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Carta da renovação. Sagitário, o seu tempo deve estar curto para tantas tarefas. O seu tempo deve estar curto para tantas tarefas. Porque a carta da ganância é uma carta que fala de pressa. Você pode estar correndo atrás de ampliar seu campo financeiro... E vai conseguir sim, esteja mais otimista, confiando mais na vida, nas leis universais e no trabalhar de Deus. Antes de ver o acontecer na fisicalidade. Porque por mais que você corra atrás... O como vai acontecer e quando vai acontecer foge do seu controle. E quanto mais você corre atrás, mais nada acontece. Às vezes a ação não pode se sobressair tanto. E é como se você estivesse um pouco sensível, então tenha fé, acredita em você que a mensagem vai chegar, a ideia vai surgir e será quando você menos esperar, porque envolve outras pessoas, na mesma frequência, no mesmo projeto, te ajudando ou apenas estando no mesmo lugar que você. Percebe um liberar de emoções, solo, de você com você mesmo, para depois uma nova construção em conjunto. Pode ser um novo emprego, um novo curso... O novo projeto que sai do papel. Ou qualquer outra coisa que você queira que aconteça na fisicalidade. E a carta do oráculo é da renovação. As energias precisam ser renovadas. Ciclos se encerram para que outros se iniciem. Com vigor e vitalidade, aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Que é deixar as mudanças acontecer, fazer uma faxina, se renovar, tirar o que não te serve, deixar coisas para trás que já não combina mais com você, abrindo portas que vai chegar porque talvez não está faltando ação esteja faltando espaço para essa manifestação acontecer tá bom gratidão!